Ia falar outra coisa que não fosse: Oi, gente, estamos aqui de novo. Vamos gravar a aula Oi, gente, estamos aqui. Mais uma Ana Savó Responde e vamos para perguntinha do dia. A pergunta de hoje é da Josi: Ana, eu gostaria de saber como você entrou no mundo da micropigmentação, como escolheu essa nova profissão e qual dica pode dar para quem quer largar tudo para investir nesse segmento? Nossa, Josi. Vocês vão ter uma respostona, hein? Eu vou tentar resumir um pouco, mesmo assim não dá para resumir tudo. É, eu nunca quis, na verdade não fui eu que escolhi a micro, não, acho que é a micro que me escolheu. Eu trabalhei sempre no ramo de administração, não queria trabalhar com estética porque eu gosto de aproveitar o meu sábado. E eu sempre vi a minha mãe trabalhar muito, né? Os finais de semana, ela é cabeleireira, então eu sempre segui uma outra linha de trabalho. É... Eu resolvi fazer esse curso para aprender a despigmentar, para remover as sobrancelhas da minha mãe. Que tinha um procedimento é... grosso, escuro, né? Que ela se arrependeu de ter feito. E eu quis então buscar uma forma de salvar, tirar aquilo do rosto dela, porque eu achava que se tinha um jeito de fazer, tinha um jeito de remover também. Então, eu, como todos os profissionais também, procurei os cursos mais baratos e mais rápidos, porque eu queria terminar logo. E aí, em consequência disso, eu não aprendia nada, então eu fiz um básico... É, inventei de fazer uma especialização porque as técnicas para despigmentar estavam bem mais à frente não é como agora que você faz um curso básico e já escolhe a especialização que você quer a gente era obrigado a passar por todos os protocolos então quando eu chegava numa especialização eu não entendia nada do que eles estavam falando e aí eu voltava para trás porque eu tinha vergonha de perguntar fazia um novo básico ia de novo para especialização, voltei para o básico, no meu terceiro curso básico, eu encontrei uma moça com uma sobrancelha com uma cor linda, ela tinha ido refazer, porque o desenho estava errado, como modelo, e eu perguntei onde ela tinha feito, porque eu nunca tinha visto aquela cor, e aí ela me contou que ela tinha sido modelo numa escola, que hoje já nem existe mais, eu acho, e eu fui então até essa escola, eles estavam trazendo é, os profissionais de fora do Brasil que estavam ensinando micropigmentação. Foi aí que eu descobri a diferença da maquiagem definitiva e a micropigmentação. E eu estava aprendendo na realidade a tatuagem em rosto, que é a maquiagem definitiva, onde criávamos cores mais suaves um pouco. Para que pudesse ser trabalhada a sobrancelha. E quando eu vi o, o resultados, os resultados obtidos com essa nova técnica da micropigmentação, quando eu soube que eles, é, com o passar do tempo, é, eram expelidos da pele, eu acabei optando por trabalhar com a micropigmentação sempre. E... Saí desse último curso com a bagagem que eu precisava para as especializações, mas sem vontade ainda de trabalhar com beleza, com estética. Continuei na minha área pelo menos mais uns dois anos. Eu tenho 22 anos de que eu fiz esse curso e eu trabalho há 20 anos. Então, eu fiquei dois anos ainda trabalhando na minha área até que eu precisei sair do meu emprego porque eu tive o meu filho mais velho o Murilo <risos> fala oi aqui Mu oi. olha ele aqui meu nenê <risos> então e aí eu quis sair para cuidar dele estava meio infeliz lá naquele trabalho que eu estava só que quando eu me vi sem dinheiro porque aí acabou férias, acabou é, licença, maternidade e eu me vi sem grana e tendo que pedir dinheiro foi difícil para mim porque eu trabalho desde muito nova, porque eu gosto, eu sempre gostei mesmo de ajudar meu pai ajudar minha mãe, eles sempre iam me dando um dinheirinho e eu ia comprando as minhas coisas e aí falei não, não posso ficar, preciso de um trabalho que eu possa é, cuidar dele e também ganhar uma grana então eu peguei todo esse material que eu já tinha ganho do meu ex-marido e comecei a, ir a trabalhar. Para eu começar a vender os meus procedimentos, eu precisava ter certeza daquilo que eu aprendi. Então eu revi minhas apostilas, eu treinei, treinei, treinei, treinei coisa que ninguém gosta de fazer, eu fiz, mesmo sem gostar. É, fui num asilo que uma amiga minha trabalhava nesse asilo, Escolhi lá umas 10, 12 senhoras que moravam nesse asilo, porque elas não iam mais sair de lá, então eu tinha como é, semanalmente colher todo o material que eu precisava é, para ter um feedback do meu trabalho, se tinha fixado, que cor tinha... É, conseguido naquela cicatrização para aquele tom de pele. Então, depois que eu tinha esse portfólio, eu comecei a oferecer o meu trabalho para as pessoas. Já na minha cidade, como era uma cidade pequena, foi difícil porque eu já tinha a sobrancelha da minha mãe ruim. E eu não tinha como explicar para todas as pessoas que a conheciam que é, a delas não, não ia acontecer aquilo, né? que eu tinha aprendido a trabalhar de uma forma diferente. Então eu comecei a correr em volta da minha cidade e algumas cidades próximas e fui oferecendo meu trabalho. Só que assim, eu dizia para as pessoas pelo telefone, eu já trabalho em Piracicaba, quero trabalhar em Tietê. Trabalho em Tietê, quero trabalhar em Piracicaba. Trabalho em Porto Feliz, quero trabalhar em Laranjal. E assim eu ia né, conseguindo salões para eu ir atender. Trabalhei muitos anos como free, muito, muito, muito mesmo. Chegou uma época que só aqui em Campinas eu tinha 20 salões onde eu executava os procedimentos com agendamento e dia marcado. Até que um dia eu resolvi alugar um espaço para mim que eu achei que com o dinheiro das porcentagens que eu dava para o salão eu já podia pagar um espaço meu porque todas as pessoas que me procuravam é, eu indicava para o salão mais próximo da casa dela e aí depois disso foi crescendo, crescendo, logo é, nunca mais eu deixei de me especializar tudo que tinha eu, eu ia fazer, mas assim é lógico que não tinham tantas especializações como tem agora, que a gente fica perdido até em escolher. Mas tudo o que eu ia aprender, quando eu voltava, eu punho em prática. Eu estudava, ponho em prática, recuperava o valor daquele investimento para depois correr atrás de um outro. E isso foi me aproximando de pessoas né, que a gente encontra sempre uma ou outra no... Que fica mais próximo, se torna amiga. E quando eu vi, eu já estava ensinando essas pessoas também. E depois de um tempo foram aparecendo as aulas e a gente virou hoje esse centro técnico grande. Então, se você quer largar tudo para se tornar uma micropigmentadora, eu aconselho você que inicie aos poucos. Porque ninguém vai ficar... Famoso, ninguém vai ficar é, rico né? <risos> de uma hora para outra. É, esse procedimento, essa, essa profissão, é uma profissão que exige muito da gente. Não é só pegar um dermógrafo, pegar um indutor manual. Então, nós vamos trabalhar com os seres humanos. Então, a gente tem que fazer coisa bonita. É... A gente não pode reclamar de fazer cursos, de fazer especialização, porque é isso que vai fazer com que a gente faça a coisa bem feita. Então, pense bem, não é barato, no início a gente gasta muito mesmo, você vai começar a ter retorno financeiro do seu investimento depois de dois ou três anos. Então, vale a pena você fazer uma grande pesquisa. ver que nível de profissional você quer ser, porque para ser um profissional ok, a gente tem diversos por aí, você tem que ser o melhor, fazer de tudo para ser o profissional, que você tenha destaque, e isso vai fazer com que você siga em frente e decole, para poder depois, é, como é que fala, deixar a sua outra profissão. Então, beijo. Tem muito mais coisas da minha história assim. Eu resumi um pouquinho para vocês, mas é, para mim valeu a pena. Eu gostei muito, mas eu fui aos poucos. Então, o que eu aconselho sempre para todo mundo, devagar, gente. Com o curso básico, vocês já saem prontas para executar o procedimento e ter retorno financeiro. Depois que tiver com todas as respostas, os procedimentos que vocês fizeram. Aí sim eu vou buscar especialização, se não vira um vucu-vucu dentro da cabeça, não fez nem o que precisava ainda, já vai querer fazer um, um procedimento mais elaborado. Então, toda a calma nessa hora é importante para essa profissão apaixonante, rentável e prazerosa de trabalhar que é a micropigmentação. Um beijo para você, boa sorte e o que você precisar da gente aqui, estamos à disposição. Até a próxima!